Bom, pra dar um certo, uma certa consciência do que eu vou falar no início do vídeo, basicamente eu me senti inspirado no, vendo um vídeo do youtuber chamado Mateus 505 e resolvi ver o que o Google autocompletava com o que eu digitava. Eu nem preciso falar que foi péssimo. Bom, pesquisando pai e filhos, que era pra ser pais e filhos, não encontro nada menos eu considerar o resultado, pais e filhos depósito. Bom, dessa vez eu um pouco ali, pesquisei tudo no Google. Você vê na palavra, pode ser não estranho, mas agora vê isso. Meu Deus, Google. Mas ainda tem algumas coisas um pouco estranhas. Quando eu pesquiso parece, um resultado muito <risos> engraçado, estranho, aparece. Eu nem preciso falar nada só pra explicar isso. Bom, mas não para por aí não as coisas que tem. Eu tirei mais de mais 15 prints desses autotoletes auto do Google pra mostrar pra vocês. Bom, dessa vez eu decidi escolher alguma coisa um pouquinho mais anônima. E sem sentido, como Nas. Bom, o primeiro resultado já que foi de boa. Foi nasa nasa Daí eu fui pesquisar sei E relaxa, não parece nada demais não. Ou será que não? Daí eu decidi pesquisar lá no... E aparentemente temos uma surpresa dupla. É só pra dar um pequeno contexto, um subcontexto nessa pesquisa Que apareceu nas próximas pesquisas Tá aparecendo uns resultados um tanto quanto detalhados Estranhos demais Então só com isso é um pouquinho razoável as coisas que aparecem, detalhado. Se não, eu não acho que é detalhado, eu vou ler aqui. Os dois países que assinaram um acordo para a construção da usina de Itaipu são. Eu não sei o que é Itaipu, mas é muito estranho alguém pesquisar isso, concordam? Ok, dessa vez tentei procurar no plural para ver se aconteceu alguma coisa. Então foi os três. E nós voltamos mais uma vez com as coisas estranhamente específicas nas pesquisas do Google. Ok, voltando pra, pelos resultados de pesquisa nas, eu esqueci de mostrar isso, mas existe uma, uma coisinha um tanto quanto estranha. Que bosta é essa de laringoscopia? Não sei se é um remédio, uma doença, mas. Que nome péssimo. Bom, não sei se a Google sabe que eu tô gravando as bosta que aparecem na pesquisa. Mas parece que agora a própria Google tá colocando dois resultados bosta na pesquisa. E, por incrível que pareça, logo no primeiro resultado aparece uma das coisas mais bosta. Não sei especificadamente se quem já levou uma pancada na vida já ficou um caroço duro uma vez. Mas provavelmente eles esqueceram que a definição disso na verdade é galo. E também o segundo resultado é um encontro então, perturbador. No lugar da vergonha, dupla honra. Que bosta é essa? Bom, pesquisei de... Só que no um intuito, de, do tipo, aparecer coisa tipo, sei lá, televisão de australiano pega fogo, por algum motivo. Mas completou com coisa como dedo. Não, você não está cego. Por algum motivo pesquisaram, depois de uma pancada na cabeça, pode dormir depois de quanto tempo? Bom, só para constar que esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, mas não me derrete. Quem quiser fazer o react dos meus vídeos, pode fazer, mas não repostem. Não sei por que eu tô falando isso. E tchau. Sérgio, já pode sair do vídeo. O vídeo já acabou. Tchau, sai logo.